esperamos dificuldades, como é óbvio, não é? porque são sabidas as diferenças que existem entre, entre, entre as duas equipas. A acrescentar a isso, temos um Futebol de do Porto no último jogo do campeonato teve um desaire e com certeza vai querer retificar perante os seus adeptos o desaire que teve no campeonato e depois é os objetivos que, que o Futebol Clube do Porto tem para esta taça, porque é óbvio que esta taça está, está, está sempre presente nos objetivos da época para, para o Futebol Clube Porto. Só por si, estes fatores demonstram o grau de dificuldade do jogo que vamos encontrar, encontrar pela frente. Em relação à, segunda, à sua segunda questão, é óbvio que nós, enquanto treinadores, e eu enquanto treinador, enquanto, enquanto equipa técnica, temos o cuidado e procuramos aprender sempre com os erros que os outros cometem é, para não ser nos penalizados dessa forma. É, mas quando isso não é possível, é, é óbvio que temos que aprender com os erros que cometemos, que nós cometemos. É, e houve uma reflexão sobre aquilo que fizemos, sobre a nossa prestação. É, se o resultado não foi aquilo que a gente pretendia, é, acho que nem tudo foi mal. É, também se retiraram relações positivas daquilo que fizemos no último jogo, no... É, no Dragão e esperamos, esperamos olhar para este jogo e diante das oportunidades e das possibilidades que este jogo nos dão, queremos, queremos agarrar a essas, a essas possibilidades, a essas oportunidades para poder seguir em frente, porque nós sabemos que esta competição é uma competição completamente diferente da outra do campeonato, é uma competição a eliminar, Uh, e vamos querer fazer uh, das possibilidades que temos, forças, uh, para poder conseguir uh, seguir em frente. Uh, será, será de esperar uh, o melhor 11 do Aroca, melhor 11, uh, até porque pelas razões que apontou, uh, acho que não faz sentido, não faz sentido, uh, e nós... Nesta fase, eh, escolhemos o melhor 11 para defrontar eh, e para, para, para poder fazer frente às dificuldades que, que vamos ter pela frente, que vão ser muitas pelos, pelos motivos que já, que já apontei, pelas diferenças, pelo, pelo último resultado do Futebol do Porto, agora vai jogar em casa para retificar esse resultado, eh, pelos objetivos que, que uma equipa como o Futebol Clube Porto tem eh, perante eh, esta competição, por isso, todas as nossas forças têm que estar acima do máximo para que possamos equilibrar o jogo, para que possamos continuar, no fundo, não só nesta frente, mas em todas as frentes que estamos. Daí o Aroca, nós, enquanto equipa técnica, vamos procurar o nosso melhor 11, como é óbvio.